Prepare-se. Esse confronto vai ficar marcado na história. Apenas um jogo definirá o grande campeão da América. Palmeiras e Santos. Dia 30, 5 da tarde. Aqui no SBT.